Vocês pediram, pediram, e finalmente, o Clash está de volta. Hey! Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E que eu falei que eu ia começar a série começando uma vila do zero aqui do Gordinho. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sim, nós vamos trocar o bordão e já troquei desde o vídeo anterior Você já assistiu? Se você assistiu, você já tá ligado Antes de começar a falar sobre esse vídeo, antes de falar sobre Clash of Clans e Clash, enfim, jogos mobile aqui no canal eu queria agradecer a vocês por todo o feedback que vocês têm dado aqui. Galera, tá muito legal saber como vocês estão curtindo. Vocês sabem, eu tô fazendo o meu melhor. O Edu também tá fazendo o melhor que a gente pode pra gente trazer o melhor conteúdo de fato, de verdade. Eu queria agradecer demais a todo mundo que vem deixando o like, todo mundo que vem se inscrevendo, todo mundo que vem comentando. E se você puder honrar a gente de novo, mais uma vez, com seu feedback, com seu like, com sua inscrição, seria muito legal. Eu agradeço muito vocês. Valeu demais. Então, galera, hoje nós vamos fazer um react depois de, acho que deve ter uns dois anos que eu não abro o Clash of Clans, sério. Então hoje eu vou abrir o Clash of Clans depois de anos e nós vamos ver como que tá o jogo atualmente em 2020. E já que vocês vão me perguntar se eu vou voltar a jogar, se vai ter gameplay no canal, se vai ter Clash of Clans, se vai ter Clash Royale, se vai ter, enfim, essa pergunta eu vou responder depois da gente conversar um pouquinho sobre ciência. Demorou? No final do vídeo vocês vão ter a resposta. Então, bora! para o Clash of Clans Então, finalmente abrimos o Clash of Clans Vamos ver o que tem de novo nesse jogo agora em 2020 Demorou? Então vamos lá, aparentemente temos algumas coisas acontecendo aqui eu vou tentar agilizar para a gente não ficar enrolando muito Ok, pediram para eu atacar e já estou vendo de cara que aparentemente o, o guardião está diferente, cara. ou aquilo está parecendo um rei gigante é um herói do, do gigante? Que loucura é essa, cara? É, beleza, vamos, vamos ver se a gente lembra alguma coisa nisso daqui. Vou começar com os meus heróis. É, beleza. Nossa, eu tô com um goblin pra caracas. Vamos colocar aqui. Ah, esse aqui é o guardião de fato. Então vamos colocar umas valquírias. Cara, por que, que eu tô recebendo tropas? Isso aqui deve ser tipo um tutorial. É, já estamos identificados aqui o primeiro mecanismo pra fazer o jogador ficar viciado no joguinho né cara o jogo tá facilitando um primeiro ataque depois de anos me dando tropas justamente para que eu ache incrível o fato de estar ganhando mais uma partida não é mesmo pena que é extremamente fake eu tô jogando aqui aleatório tá galera eu não sei nem não faço a menor ideia de qualquer tipo de estratégia tá tô jogando aqui no random total só para poder de fato começar o joguinho demorou cara tô com 19 Valkyries. que isso cara caraca mano ganhei mais coisa vamos lá vamos lá vamos lá bora ganhar o joguinho bora ganhar beleza demos três estrelas na nossa própria vila gastamos aí né coisas inimagináveis <risos> bom tá uau ok quantidade de setas na tela e são é impressionante <risos> e olha só temos uma árvore de natal diferente bacana tem muita coisa aqui olha caracas tem bastante recurso e que que é isso daqui nossa 14 milhões isso aqui dá para encher meus armazéns cara vamos coletar isso daqui caraca mano e olha só esse aqui é o meu cv11 eu tava praticamente full. Tá? acho que eu tava full né faltava só os muros aqui é manos Caraca, tem muita coisa nova. E eu não sei nem o que que é isso, mano. O que, que é isso? Enfim. Vamos clicar nas setas primeiro. O que que, do que se trata? Ok, um construtor fez algumas obras na sua ausência. Precisamos da sua assinatura. Por que que ele atualizou as coisas pra mim? Ok. Se precisar de... Ok. Oh, beleza. Aceleração de construtor. Oh, beleza. Meu laboratório. A... Golem de gelo. Caraca. Eu não sabia nem que tinha essa tropa. Então temos alguma coisa aqui para atualizar, sei lá, vamos atualizar nosso golem de gelo, que eu não faço a menor ideia para que serve. Beleza, temos também coisa aqui, olha só, estamos identificando aqui alguns mecanismos que a Supercell está usando para realmente captar o cliente, digamos assim, né? Captar você, captar, me captar, nossa, que descarga de dopamina, nós vamos falar disso já já. O gobernador de passa passando despercebidos, Cara, meu Deus, é muita novidade, eu não sei nem por onde começar. É, Uh! Cara, aqui ó, só pra vocês terem noção como é que tava minha segunda vila, essa vila secundária aqui. Eu joguei Clash of Clans, deve ter alguns dois anos aí, sei lá. Quando lançou essa atualização, eu já não tinha mais o canal, mas me bateu aquela nostalgia e eu comecei a jogar. E comecei aqui a fazer esse, essa casa do construtor aqui, joguei um tempo, fiquei até um pouco viciado de novo durante algumas semanas. Mas logo eu tive que parar novamente, justamente por conta da faculdade. Joguei um pouquinho de Brawl Stars também, mas também tive que parar logo quando eu me formei. Beleza, a gente viu que tem muita novidade, a gente viu que a gente ganha muita coisa quando a gente volta a jogar, mas não pensem que a Supercell faz isso porque ela é boazinha e que ela quer que você fique felizinho. Não, cara, isso daqui é pensado. Essa descarga de dopamina que você tem quando você recebe coisas aparentemente aleatórias, de premiações aleatórias na verdade é neurociência e são técnicas usadas pelas empresas, principalmente de jogos mobile, para poder fazer com que o seu cérebro crie novos hábitos, crie comportamentos e você fique cada dia mais preso dentro desses joguinhos. Você acha que jogos como o Clash of Clans, de empresas como a Supercell, que são grátis para jogar e faturam mais do que jogos AAA, tipo os games de Play 4, de Xbox? Você acha que isso é o acaso? Você acha que é porque tem mais celulares apenas do que consoles? Não é só por isso. Esses jogos são programados especificamente para fazer com que você se vicie e principalmente para fazer com que você gaste. Mas antes de sair do Clash of Clans, nós não podemos sair sem procurar uma partida. Né? Afinal de contas, não seria um Clash of Clans se não fosse Tá, eu vou literalmente atacar com a primeira vila que aparecer, cara. Não faço a menor ideia do que eu vou fazer por aqui. Vamos lá. Vou começar soltando uns goblins aqui. Cara, a movimentação dos heróis ficou diferenciada, né, mano? Os heróis estão em 3D agora, aparentemente. Tá bem mais bem feito, hein, cara? Vamos usar a habilidade da rainha aqui e ver de qual. Cara, ficou bonito o jogo, hein? De fato, eu não tinha notado que os heróis tinham ficado mais detalhados. Ficou bem legal isso daqui. É inegável que Clash of Clans é um jogo extremamente bem feito, cara. É um, é um jogo extremamente é, bem elaborado, é um jogo muito bem acabado, é um jogão do caralho. 98 e. 99, uma estre. 99 e. Falta o quê? Falta o quê? O que, que falta aqui, cara? Eu não sei o que. que... Ah, não, não sei. O que tá faltando? Não, ah, tem aquela casinha do construtor aqui. E agora voltamos com o nosso primeiro PT depois de anos, beleza galera? A gente já viu que temos muitas novidades, a gente já viu que a gente tem um monte de coisa nova pra fazer, a gente já viu que a empresa dá um montão de coisa pra gente. Vamos gastar dinheiro com sei lá, mano, com um muro aqui só pra não deixar recurso. E bora agora falar de coisa séria. Agora ficou claro vários mecanismos que a gente já sabe que as empresas usam para prender a gente nos jogos. Você talvez seja inocente e não tenha notado nada Mas se você, assim como eu, já joga há algum tempo jogos mobile Você já sabe identificar alguns desses mecanismos, fala sério você sabe que as empresas não te dão nada de graça e mesmo que elas te deem alguma coisa, sempre tem um fundinho que você às vezes nem percebeu, mas que vai fazer com que você gaste alguma coisinha lá na frente. Esses games, galera, são desenvolvidos para isso, com mecanismos neurofisiológicos que são deliberadamente pensados para fazer com que você fique viciado, adestrado e que você gaste muita grana com esses jogos aos pouquinhos, eu mesmo gastei mais de 15 mil reais com essa conta que vocês acabaram de ver, tem condições? Bom, essas estratégias são traçadas para você ter um pequen, uma pequena liberação de dopamina no seu cérebro, a dopamina entre outras funções é responsável pela sensação de prazer, pela sensação de recompensa que você tem no seu cérebro, então as empresas sabendo disso te dão algumas coisinhas para você ter essa sensação, essa sensação gostosa de estar ganhando. Desse jeito, eles acabam fazendo com que você permaneça mais tempo jogando. Dessa forma, você vai ficando cada vez mais viciado. Só que esse mesmo neurotransmissor, quando é usado de uma maneira muito excessiva, causa algo chamado saturação. E o que, que acontece quando você está saturado de dopamina? Você acaba se enjoando do jogo. Sabendo disso, as empresas até colocam mecanismos para você desaturar seus receptores de dopamina. Você já deve ter se deparado com algum jogo mobile que você tinha uma quantidade de horas, uma quantidade de vidas, um limite para você jogar. Você acha que isso é à toa? Não. Isso é para você não ter demais aquele doce, sacou? É como se eu te entregasse uma caixa de bombons e só deixasse você comer metade. Para você não enjoar do doce e depois eu te entrego ela novamente para você ter aquela sensação deliciosa de, de se empanturrar com aquele chocolate, por exemplo, sacou? É tudo deliberado, é tudo pensado, é tudo para te manipular. Além de tudo, ainda colocam mecanismos para criar hábitos, para literalmente criar comportamentos repetidos para você sempre estar jogando. Não basta que você goste do jogo, você tem que sempre estar jogando. Aqueles jogadores que mais jogam são aqueles jogadores que mais gastam. Para você ter noção, os 2% dos jogadores top level do Clash of Clans são responsáveis por mais da metade do faturamento da empresa. Por quê? Isso é um sistema de progressão vertical, onde sempre que é lançada uma atualização, muita coisa vem para aquela galera que já está forte. Por quê? É essa galera que está disposta a gastar mais dinheiro para permanecer mais forte por mais tempo. E ainda tem técnicas específicas para você gastar dinheiro, de fato. Ou você acha que é uma mera coincidência que existam as gemas, os diamantes, as coins, enfim. Tudo isso é para distanciar você da realidade de, de fato, gastar dinheiro. Afinal de contas, você não quer gastar 10 reais para comprar aquele item foda no jogo, mas você gastaria mil diamantes, que equivaleria aos mesmos 10 reais e não teria tanto peso na consciência. Isso não é aleatoriedade, tá? Os cassinos usam isso da mesma forma com as fichas. Você não gasta dinheiro de verdade, você compra fichas. É o mesmo raciocínio. Usando de todos esses artifícios, as empresas de jogos mobile acabam adestrando você, criando comportamentos e com o tempo você acaba gastando dinheiro. Até aí, problema algum. O problema é quando você se sente preso nisso. Você tem que se perguntar, você acha que é saudável o dinheiro que você gasta? Isso já te fez falta? Gastar horas jogando. Vai influenciar de alguma forma algum setor da sua vida, seja na convivência com sua família, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, seja no sei, sei lá no que. Isso vai influenciar? Caso a resposta seja não, continue. O jogo é maravilhoso, eu adoro jogar, eu sou extremamente feliz jogando e ele é usado justamente para ter uma válvula de escape, para você se sentir bem, para você relaxar, e não o contrário, não é para você se sentir trabalhando no jogo, era assim que eu me sentia no Clash of Clans em determinados momentos, eu me sentia obrigado a trabalhar no jogo para me manter forte, e essa já não é uma sensação prazerosa. E o pior, quanto mais eu gastava, mais eu me sentia preso, porque putz, eu vou perder todo aquele dinheiro? Entendeu? Então esse é um pensamento É um ciclo vicioso que não me fazia bem Mas não me entenda mal Eu não me arrependo de tudo que eu fiz Muito pelo contrário, eu tenho um carinho enorme Por esse jogo, eu tenho um carinho enorme Por todos os jogos da Supercell Que são assim, extremamente bem feitos Extremamente divertidos O problema é quando isso Passa a influenciar a sua qualidade de vida Quando isso passa a influenciar As pessoas que estão ao seu redor Quando isso passa a influenciar As questões financeiras que estão fazendo parte da sua vida. Aí é um problema. Eu não quero que você pare de jogar, eu não quero que você continue a jogar. O que eu quero é abrir seu olho. Agora você vai estar caminhando por uma, por uma trilha de olho aberto. Você já não é mais um ignorante. Antes você tomava suas decisões talvez por impulso, talvez por ignorância. Agora não mais. Agora você está de olho aberto. Você sabe que de alguma forma a empresa pelo menos está tentando te manipular. Você vai se deixar manipular? Tudo bem, não tem problema, esse dinheiro não vai te fazer falta, você tá se divertindo, show de bola. E o outro lado da moeda é você saber aonde você tá pisando. Nada mais do que isso. Eu tô conversando com adultos, eu sei que vocês são a maioria Adultos, então agora chegou a hora de ter autorresponsabilidade e entender aquilo que você está fazendo e o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Infelizmente, essa rotina já não cabe mais na minha vida. Eu não consigo mais gastar horas e horas e horas jogando, seja Clash of Clans ou qualquer outro jogo, galera. Então me desculpa se você ainda está aqui na esperança de ter algum gameplay, na esperança de ter sua vila analisada ou algo do tipo, não vai acontecer. Agora a gente vai jogar um jogo muito mais importante, que é o jogo da vida. E é pra isso que eu tô aqui. É pra isso que eu fui chamado. Eu sinto um chamado divino no meu peito, que é pra isso que eu tenho que estar aqui falando com você agora. Não é pra fazer vocês largar de jogar, não. É pra eu influenciar positivamente, de algum jeito, a sua saúde, o seu estilo de vida, pra você ser uma pessoa melhor. Na sua saúde, psicologicamente, espiritualmente... Não sei em que ponto, talvez em mais do que um, mas a minha missão agora é melhorar você. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu realmente espero que vocês compreendam a minha decisão de não estar trazendo mais gameplays no canal, é muito importante para mim que vocês deixem as críticas construtivas, coloque aqui no seu no, no comentário o que você achou, se você se sentiu manipulado de alguma maneira em algum momento, se você acha que eu tô errado, coloca aqui também, deixa seu like, deixa seu dislike, me explica o porquê, tá? Vamos, vamos criar uma comunidade onde a gente possa usar de críticas construtivas para criar a melhor forma possível de nos comunicarmos, demorou? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, quer falar diretamente comigo, me procura no Instagram. Beleza? Falou, um grande abraço e até a próxima!